Hoje nós não vamos fazer uma live, não, eu gravei isso, porque estou realmente muito in, in, indignado, não estou com disposição, digamos, não estou num estado emocional favorável a, a, a bater um papo. Eu vou, então. Fazer, transmitir aqui para vocês a, a minha reflexão né, sobre os últimos acontecimentos. Eu, eu vendo a, a reação da mídia corporativa diante dos vídeos, tá? os vídeos aí de uma. Reunião ministerial. Até parece que só agora eles perceberam que puseram no governo uma súcia de fascinoróide. Que cinismo! Sem vocês, a mídia, né? Perdão, vocês, meus amigos. Esses quadrilheiros jamais teriam chegado ao poder pelas vias pelas quais chegaram. Olha, a armação do alto comando militar para a captura do poder era visível. E vocês, essa vídeo aí, Apoiado. Apoiado desde o início, né? quando em 2016 se articulou o golpe jurídico parlamentar militar para derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Né? E apoiaram seguidamente né? a ladruagem, e entrega das riquezas nacionais praticadas pelo ilegítimo governo do Michel Temer. Que era um crapola, um cara que estava na folha de pagamento da CIA quando foi secretário da Segurança Pública aqui em São Paulo. Vocês aplaudiram a negação do habeas corpus ao Lula, ignorando a pressão do comando do Exército sobre o Supremo Tribunal. Valia tudo, né? Valia tudo desde que se impedisse o Lula de participar da eleição. E agora, José? Ah? Os militares diziam claramente que iriam disputar as eleições, ensaiaram a manipulação das redes nas favelas do Rio de Janeiro e vocês apenas noticiaram e aplaudiram. Nenhum questionamento à farsa eleitoral, ao abuso do poder econômico, a interferência estrangeira na manipulação do pleito. E vocês continuaram apoiando uma captura do poder pelos militares, né? e eles dizem agora, né? legitimada pelo voto. Oito generais no núcleo duro do governo. São mais de dois mil militares nas várias instâncias do governo. Nunca antes, na história dos golpes militares, a ocupação foi tão ampla. Ampla em número e mais ampla ainda em incompetência, em peculato. Peculato, sim, porque estão se enriquecendo ganham dois salários mais toda aquela mordomia do poder em função para as quais né, eles não estão preparados não é e nenhum questionamento da mídia corporativa apenas a notícia fria sem contexto são todos da mesma laia. Não são. Né? são. Nenhuma denúncia sobre as medidas entreguistas. Né? Apoiar a destruição da, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Eletrobras, da Núcleobras. Acabar com os direitos trabalhistas. Tudo sobre o aplauso de, de Vossas Excelências. Né? Agora? Para vergonha nossa, exibem um vídeo né? e dão páginas e páginas sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. Né? Vídeo que já está escandalizando o mundo. Antes o mundo já havia sido escandalizado, vocês lembram? Quando, quando foi aquela sessão da Câmara Federal que que aprovou a, a deposição do. que aprovou o impeachment da, da, da primeira mulher que assumiu a, a presidência da República. E isso né, e sem, sem que tivesse ali, sem que alguém tivesse apresentado prova alguma né, de qualquer irresponsabilidade cometida em, em seu governo. É. tá lendo aí inconcebível né inacreditável diz o estadão hoje aí como se não soubesse né? que essa é a rotina desse governo de ocupação eles preferem substituir as informações que os seus repórteres levam lá né nós jornalistas levamos diariamente para os jornais. Eles ignoram, né? eles preferem publicar os releases né? preparados pelos comunicadores do governo, do governo de ocupação, né? ou enviados pelas agências de publicidade. Né? Temos que defender o capital, a família, a propriedade, tudo, né? Menos a Constituição. Isso eles não defendem. Quantas vezes né? os seus repórteres foram agredidos? Né? E vocês? Assim mesmo continuaram apoiando isso que está aí é uma gangue, que se faz proteger, né? não pela segurança do Estado, né? por esquadrões da morte. Vocês se esqueceram do delegado Sérgio Flori e seu esquadrão da morte? Esqueceram da escudaria Lecoque? Escuderia Lecoque? É? O que são essas chamadas milícias aí integradas por PM? São poucos quadros da morte. O que são esses militares que dizem que há que fuzilar 30 mil, que a tortura é legal que condecora torturadores, né? que eh, derruba, né? que como é, viola lá, havia uma homenagem no corredor da Câmara Federal ao Rubens Paiva, os caras lá execraram aquilo, quebraram a homenagem que fizeram lá, uma estátua que tinha do Carlos Lamarck, Sim, se tinha uma estátua, em homenagem ao Carlos Lamarque é herói nacional, né, declarado pelo Estado, quando o Estado o, o anistiou, tinha uma estátua dele lá no Vale do Ribeira, quebraram, sumiram com a estátua. Dando dano ao patrimônio público. Né, e você não faz nada, né para você está tudo bem. São todos esquadrões da morte vocês está tudo bem. As milícias se espalhando. Nós estão em, em 20 estados. Isso não é um fato corriqueiro né, para dar notícia assim, e, e achando que tudo está bem, né, é o que eles dizem aqui, tudo está bem desde que o Paulo Guedes fique no comando da economia. É. Olha lá. E aí, foi preciso chegar a 30 mil mortos né, para vocês acordarem? Um vídeo do que é a rotina desse governo de ocupação. Precisou ficar público, escandalizar o mundo, né, porque isso já está dando volta no mundo inteiro, para vocês acordarem. Meus caros proprietores, proprietários né, de diretor e diretores da mídia corporativa, vocês estão abaixo da Lumpen oligarquia, abaixo da Lumpen burguesia. Viraram capítulos debaixo dos capadócios E, enquanto isso, a nação se desfaz sob a ação das tropas pretorianas e o imperador, lá no norte, se diverte né? vendo os incêndios na Amazônia. Eu quero dizer para vocês da mídia corporativa, agora é tarde. Os mortos, os mortos lá serão 50 mil, e vocês é, sim, serão os culpados. Os mortos serão 100 mil, e vocês ficarão na história né, como responsáveis por mais esse morticínio, mais esse genocídio. Eu não creio que pesem em suas consciências, nem, né, nem das oligarquias que se enriqueceram, grilando terra, matando índios, escravizando gente. Mas é o que ficará na história. Agora é tarde, mas a história os condenará. Acordaram e estão dizendo que agora há que agir. Agir como? Oh, agir como, cara pálida? Há quanto tempo? Estamos dizendo que há que mobilizar as forças democráticas, as redes sociais, a imprensa, as diferentes organizações da sociedade civil, os quarteirões. Há quanto tempo estamos dizendo que não é hora de teorizar nem de protestar? Chega de pronunciamento. A hora é de atitudes proativas mobilizar em torno de propostas, mobilizar as grandes massas para fazer com que as instituições, principalmente o judiciário, o executivo, cumpram com a Constituição. Ficaram calados enquanto se violava a Constituição. Vocês são cúmplices da inconstitucionalidade do poder. Ah, e agora é tarde. Enganam-se em pensar que, tendo acordado, farão as coisas mudar. Os militares tomaram o poder para ficar, gente. A indignação que vocês estão exteriorizando hoje, né, que é a que nós exteriorizamos desde que eles tomaram o poder, só será motivo de risa, de chacota, né, de mais impropérios desses quadrilheiros que vocês puderam no poder. O cara que ocupa a cadeira do presidente da República Diz que quer armar o povo para derrubar as instituições. Apelando para a guerra civil, para continuar no poder, gerar o caos, tá? que é a estratégia final do Império lá do Norte. Pode São todos traidores da pátria. Todos. Todos, a começar pelo juiz de Curitiba, né? empregado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O resto é detalhes sem é importância. Mas, voltando um pouco aí a esse empregado, né? agora está saindo os podres dele aí, vocês vão ver. Poder, corrupções como vocês nunca imaginaram na sua vida, que é como vender até, vender processos, vender as coisas que vão aparecer aí em torno desse, desse juízo, aí. vocês vão ficar realmente, realmente, sei lá, se vão ficar indignados, mas o meu público vai ficar indignado. indignado vocês endeusaram né? a mídia corporativa foi quem endeusou essa coisa aí né? com quanto que o PT não ganhasse a eleição né? endeusaram esse agente dos Estados Unidos né? em, sua, em sua estratégia para destruir a economia do país né? olha Agora é tarde. Oxalá, entre seus netos e bisnetos, né, surge a gente inteligente. Gente com sensibilidade humana. Né, Para concordar né, com que o país, esse nosso país, seja Independente. Que a nação seja soberana. Tudo ao contrário do que vocês vêm fazendo há séculos. Olha, é isso o meu desabafo diante do que está ocorrendo aqui na nossa mídia corporativa. Se vocês gostaram, por favor, deem like, distribuam né? e colaborem com a gente para manter essa mídia independente. Isso aí.